Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala Josimar Luiz. Seja bem-vindo ao canal Coisas que eu te conto. Hoje eu trago pra vocês uma notícia muito ruim, cara. Cara, eu vi um vídeo que tá, tá sendo divulgado aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Um vídeo muito perturbador, cara. Cara, uma senhora, ela decapita a pata de um cachorro, cara. Então, tipo assim, esse vídeo aí tá tá deixando muitas pessoas, assim, é, revoltado, é, com muita raiva pelo que ela fez, entendeu? E o que acontece? Muita gente é, sai divulgando, sai compartilhando esse vídeo e às vezes não procura é, ter mais informação, entendeu? Porque estão achando até que esse vídeo é aqui do Brasil. Esse vídeo não é aqui do Brasil, entendeu? Isso não aconteceu aqui. Eu tô, assim, explicando, porque esse vídeo tá divulgando e você sabe como é que são os pessoal, né? Vê uma coisa dessa daí, tipo assim, uma coisa horrível, né? Que, pô, mostra a mulher lá, pô, ela pega a pata do cachorro, assim, e decapita, assim, ó. A mulher é com uma frieza, entendeu? E quem tava filmando era o marido dela mesmo, entendeu? Então, eu tô, tô trazendo essa informação aqui pra vocês, é falando que esse vídeo não é não, não aconteceu aqui no brasil aconteceu lá no vietnã entendeu porque tipo assim um exemplo é, vocês lembram daquele caso que ocorreu aí aqui no brasil né de uma mulher que postava lá um, um, um vídeo lá umas fotos lá que ela tinha roubado tava roubando criança que beleza vocês já conhecem esse caso aí não tem uma pessoa que não conhece né é Pegaram uma mulher que não tinha nada a ver, né, porque parecia com ela e mataram. Eu mesmo hoje, eu saí, né, de casa e vi uma mulher, caraca, idêntica a essa mulher que cortou a, a pata do, do cachorrinho, né. Imagina, pessoal, que essa, a pessoa vai divulgando esse vídeo igual tá sendo aí, a gente sabe que foi horrível, que foi, caraca, cara, esse vídeo mexeu com o meu psicológico. Tipo assim, quando eu vi esse vídeo aí, eu falei Caraca, acabou com o meu dia, cara Pra que eu fui ver esse vídeo? Um colega meu viu esse vídeo pra mim Aí eu nada a ver, olhando aquilo, mas não imaginei Que ia acontecer aquilo eu pensei até que a mulher ia bater no cachorro algo do tipo, mas daqui a pouco só vi Na hora que a mulher botou a pata no cachorro e pum Cortou, cara, com uma frieza Então, tipo assim é, Isso daí gerou uma revolta No Brasil inteiro, né? Porque essa informação foi passada e vai divulgando pelo WhatsApp, Facebook e, e ninguém sabe, na verdade, por certo, aonde aconteceu. E muita gente é, estava falando, tipo assim, é, cara, se, esse, se essa mulher, é, cara, se essa mulher passar na minha frente eu mato ela, é, cara, se eu, ver, se eu ver essa mulher, eu vou fazer a mesma coisa com ela. Então a gente, o país da gente, a gente já sabe que o país da gente é, é tipo assim, já é um, É muito violento já, né? Então, se a gente ficar é, é, divulgando esse vídeo sem informação, né? A gente, claro, que a gente quer que essa mulher seja penalizada, né? Que, assim, o, o responsável lá, é, lá do Vietnã... E essa informação é pra quê? Pra mostrar... É, a gente sabe que aqui no Brasil é, tem muito maus-tratos dos animais também, né? Então, é, só estou mesmo informando para vocês que isso não aconteceu aqui no Brasil. Mas eu até entendo a forma é, das pessoas divulgar esse vídeo, é, mostrando, né? É, para pegar, para punir essa mulher é, sendo do Brasil, não sendo do Brasil. Só que ela não é do Brasil. Só estou dando um exemplo para vocês entenderem, né? Esse vídeo também chegar lá e... Os responsável lá ser punido, né? Porque é muita covardia pegar um animal e fazer uma coisa dessa, né? Então, pessoal, é eu tô aqui mostrando mesmo na verdade para você, é, falando a respeito desse vídeo. Vou até deixar aqui na descrição. Eu só tô passando essa informação mesmo, pessoal, mostrando é para vocês, pra tá, Quando for divulgar, assim, explicar é, de verdade é, aonde foi. É, como foi porque às vezes divulga de tal forma e acontece aquele mesmo caso dessa dessa mulher né que botar uma foto lá é, acharam que era mulher que estava roubando criança que estava fazendo essas coisas aí e matar uma mulher inocente né então eu só tô mesmo informando isso para vocês é, ficar por dentro né do assunto porque aqui no meu canal né eu eu, eu coloco de tudo né curiosidade notícia pegadinha então é desde já já deixa o seu like aí né para fortalecer o canal se não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos e muito obrigado pessoal por ter assistido o vídeo até aqui e valeu